Versus realidade dos cães e bora ver o vídeo! Ah, eu ganhei esse cachorrinho aqui, ó Lúcio. Só que esse negócio de ficar tratando animal como filho, entendeu? Pra mim, esse negócio funciona não, entendeu? Pra mim, gente é gente e bicho é bicho. Eu tenho um cachorro e eu trato ele como filho. Eu não sei se você é possível tratar ele assim como animal não. É, eu também não posso falar nada porque o meu cachorro é meu filho. Eu, esse negócio de tratar animal como animal, pra mim, dá certo. Oi bebê, oi meu amor, oi meu amorzinho, lucio, é o bebê da mamãe, eu é? É o bebê da mamãe. Oi, Toco! Você deixou a casa da mamãe limpinha, filho? Fui! Fui! Que você fez na casa da mamãe, filho? Gente, você acabou com a nossa casa. Olha a bagunça que você fez. Você acha isso certo, Arthur? Hein? Olha isso! Você fez no Que linda, filha! Jornal, linda! Ah, Julia! Não acredito que você fez xixi no chão, Julia! Pô, a não falou que xixi no jornal? Hein, Ju? Olha aqui que você fez xixi no chão! Tá. Sai! Sai, pega Nossa, você tá mexicando agora, viu? legal, eu amo os meus cachorros o Fernando também né amor Fernando. só que quando você pega um cachorro você tem que ter a consciência que você vai ficar com ele pra sempre, a partir do momento que você pegou um cachorro, ele faz parte da sua família, e você tem que cuidar dele até o final, com certeza você tem que dar banho, você tem que dar comida você tem que dar água, você tem que limpar o hum. quintal quantos animais estão rua por conta da irresponsabilidade dos seus donos, eles estão na rua porque os seus donos são irresponsáveis e largam eles, ou por eles estarem velhos, ou por eles estarem doentes, ou por simplesmente enjoar do seu cão. O cachorro é o melhor amigo do homem, eles não se importam com a quantidade de dinheiro que você tem, nem seu status, nem nada. Para eles, a única coisa que importa é o seu amor, o seu carinho, a sua amizade, Portanto, não pegue um cachorro se você achar que algum dia vai querer jogar ele na rua como se fosse um objeto. Cachorro é um ser vivo. Ele tem sentimentos, sente dor, sente fome, sente frio. Nunca, jamais, seja desumano a esse ponto. Pegou! Agora cuida até, até o fim. fim! Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais. É tudo... Que... Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!